GG Drop, o melhor site do upgrade do CSGO. Ha. Ai! Vambora, guys. Para. Se divertir, velho. Bora. OK de novo. Vou botar 10 x 0 pros caras e vai virar esse jogo, velho. Vocês no cantam Sapão aqui. Vou bugar. Sapão querendo entrar. Sapão entrando. Vou bugar. Peguei, buguei. Sapão, Sapão 1. É o cimento. Cimento entrando, do Sapão morto. Mais um Sapão. Mais um Sapão. Fechar, pro Sapão. Cimento tomo HE. Cimento é meu. Tá, sapão é meu. Um esgoto As e dois? outro tava no sapão. Isso. Pode voltar tá, tá. ao lado. Tá. Pode. Cimento, cimento um. Tira, sapão, cara, cara, cara, tira cara, tá, tira tá, cara, tira cara, Sapão é meu agora, Phelps. Feito. tiro. Não. não, subiu. Cimento tá. não pica na esquerda, esquerda é meu. Toma me tiro. Os dois, os dois. Mais um, mais um. Tira a cara, tira a cara. Lá Nada sapão, nada sapão. Tem cimento, tem cimento. Acho que foi guardar já, viu? Agora. Agora guardar uma né Tem mais smoke lá do sapão. Eu peguei uma. Tem outra aqui. Vamos lá, né? Esse round aqui, mano. Valeu, tá knife ah. é tá ok, tá indo pro pilar. Vamos lá, cris vai acimento. Ah, vou botar tá bom, tá bom. Baguei a esquerda, baguei a esquerda, baguei a esquerda. Sapão tá HP, mais um sapão. Dois, dois sapões, Muito meado, muito meado. água, sou água. Tá. Já cravando o ponte. Pode cravar. Vai, ponte. lado. lado, Mais um pilar. hoje Esquerda é meu score. Direita, direita, bomb. Vou pular pra pegar a info. Vou colar com você. Deixa eu ir na frente, tá? Tá, pode rasgar. Bomb ainda. É isso do bomb, mas para pra direita. Nice! Boa! Eu beei todo mundo, tá? Com três assistência, véi. Oi? Ó, eu beei todo mundo, 3 assistência, três assim. assistência, véi. É que eu tava de galil, velho. senão eu teria matado, velho. Ainda lá, tu linda, Dudu. Tá? Garanta aqui, sapão. Eu sapão com você, tá? Tá. Tá de flash, só pão vendo. Boa, mais mais mais sapão vindo, sapão. Boa, linda. Vem cego. Mas não é que pagou. Mas não é pagou ainda. Minha cimento, você, Dudu? Eu também não. Com vocês, guys. Esquerda, eu não um. Morto. Bora, sapão. Sapão. Vocês e outros. Nice! Oh, que é lenzão, mano! Por isso porra. aí, guys! Tá, puxei! Qualquer coisa vai correr, take! Peguei a segunda! Bagou lá, tô! Liga, liga, liga morto! Bagar em cima da liga, Dudu, pra você voltar! Baguei! Voltei pra. Pode vir! Eu dou as barras pra você, acho aqui, que errou, se pá! Nossa, o mesmo, errou smoke! Acho. Tá de boa! Pô, queria ir, mas como é que Ah, equipado! Quando eu começar tá a eu entrar eu... lá, tu garante em cima só, tá? Vou colocar sapão! Tô estrefando o cima aqui! Entrando! Entrando! Boa, tá oh, mais, um, mais um entrando, oh. mais um entrando, mais um entrando, dois, dois, um jeito, é da cabeça direito direita ou da esquerda? Cabeceira da esquerda. Esquerda agora, NICE! nice. Boa, Boa galera, Lindo, guarda a comunicação. Nice. Boa. Boa. Se você quiser passar posso uma, você fica na segunda. Certo. Meu tá Deus, tem bang? Tem dois. Eu quero dar ir na a placa, tá? Tá, Vou segurar. Baú, cima baú, da boca. Entrou a cabeça da esquerda. Boa, mais um, mais um. Mais um! Boa, Dudu! Tô no banheiro, não tô não não, não, não, não, não não! Nada, nada! Nada default, Nada default, nada caminhão! Boa! Tá, cara! a rua! Costa o meu, o guys! Rua! meu, boa meu, Tá, tem dois aqui na rua! Mira banheiro só agora, Lato! Mira banheiro só agora, Lato! Vai acabar Dois banheiros vai ser A, guys, certeza! Ah, eu tô Colocou a boca vamos pegar vai, o banheiro Dudu, vai. dois, dois um banheiros, mais um banheiro Dudu. Tô parado rua. Banheiro entrando. Um rua, morto. Coeiro. Coeiro. Boa, morto. Boa, Dudu. Dudu. Ua, rua, rua, rua. Mais um rua, eu mato rua já já. Tá, ah, tá, tá. Cheguei caminhão, só esconde pro caminhão. Tá, eu crabe em cima. Fechou. Hs1. Um caminhão. 1. Caminhão. 1. Não, é a pessoa da esquerda. Peguei o Hs, T4. Cima. cima. agora. Ah, 10 segundos. Tempo. Tempo. Ah, só esconde. Flashback. Nice! nice. Tô, eu pego algo, peguei algo. Cara, eu ia abrir, véio, mas na hora que eu vi você morrendo... Tá de rapaz, boa, tô de boa. Dá um peco bag, só pra ver se Flash tem. Peguei ah. esgoto, vai lá, vai lá vocês. Vou ficar perto de picar aqui. Vou pegar assim um pouquinho aqui. Velho. Rua, ficando rua. É Block rua. Tá cego. Ficando rua. 10 vida 1. Só um, só um, só um, só um, só um, só um, só um, só um EB, cuidado. Tá, tá, tá. Molecimento tá joga direito esquerda, a gente pé. Tô sem saída, eles Vou bagar na frente, tudo para você, para tá lá Eu vou Eu vou do net, ok? Tudo com saída, cimento é meu. Cimento, cimento, cimento. 2, cimento. Morto, três. Subido. Cemento. Cemento. Cemento. Nice! boa flash? Foi. Mantei. Bora. Boa, latinha. Boa, latinha, ó. Cuidado, cego, cego. Virando A. Tem uma flash aqui. MF é meu. Tá, tá, eu, eu, vou cre... um. eu vou querer flash na placa, o Dudu. Só da B. Banheiro é fome meu. Boa, B. Boa. Abriu de Alp, tô com 10 de vida. Baguei a rua. É. Baguei a rua. Alp cego. Baguei outra rua. Tinha 2 sua, tá? Tá na rua ainda, eu acho. Tá. Na rua de Alp ainda. É, ap. Só pode ser A. Banheiro 1, banheiro 1. Dudu, que é o tô com 10 de vida, guys. Vem vigiando pra cá. Vira esse caminhão aí, que eu fundo. Eu tô mole em flash. Na entrando, guys. entrando da bira uu. Entrando na ah, mira, guys. Volta vai direitinho. banco, não consigo jogar, Dudu. Smocou lixo. Fez direito. Um Plantando. Batendo. No bomb, morreu. Bate ele, rua. Bob, em cima. Boa. Eu mato ele. Banheiro, banheiro de alp, banheiro de alp. Tô, tô, Não morre, não morre. Não morre. Toma HS, taco. 10 de vida. Aham, vou matar ele. Pega a aí, pega down smoke. Tá. Tudo que não gente. Peguei um sapão. Fiz não é aqui? Aham. Uhum. Bangou, bangou. Bangou, Lato. Uou, Uou, um baguinho, lato. Mais um. Chegando. Mais na boca, tá morto. esse Boa. boa. boa. Ensina, Chiba. Que isso, velho. <risos> go, go, go. Oi, guys. 12 e 3. espera, Tem um sapão lá atrás, tá? Smoke. Liga. Ó, saiu é esgoto pela liga. Smoke. Nossa More. senhora. Pode vir, dois, dois. Tem dois, dois, dois, Tem dois, tem dois, dois esgoto. Foi tá Lato. Ah, vou mão, na, é. na frente, vocês tô... tá? Fica perto eu deles vou. lá. Okay, vou cravar, vou cravei rua aqui, eu cravei, cravei. Cravei Liga a moto. Lá, tinha um miado, ponte. XNS também, fica ligeiro. Tô jogando de trás do bomba aqui. Eu tá, tenho pra, pra esquerda, tá batendo. Tô segurando tudo ela. Tudo Pode. Vai, esquerda. Vai nas costas. Paguei um sapão também. Não vou comer esse ponto. Tem outra. Tem outra. Peguei nas costas de novo de vocês. Vou sapão nas costas. com o meu ponte. Tô o ponte. ninguém com ainda. Um cimento. 25 agora come, agora come. Ah, eu miro, miro. Cemento... Só nice. nice. Nossa, fica inaugurado aí. Tô pronto. Pode fazer. Tô pronto. Tô Tô pronto. pronto. Vou esmocar o céu. Boca. Vou o céu. Só pedir pilar. Pelo cimento. Pode bagar. Peguei lá Come água, hein. box ah, pela morto. Pela claro, morto. Pode ter nem um. cimento. Morto. Mais um mais um cimento. Meto... Tô com saída, vou meio rush. Vem. Vem. Céu. Céu, céu, céu, céu gás. Céu com 10 de vida. Pega o céu, tá com 10. Pega o céu. Bora, bora. meto morto. Boa! Oh. Oh, nice! Véio. Nice. Pai, esse cara morria, É, não morria por nada. Pilar, velho. Que isso? Pega o Maritinho, Maritinho. Vou jogar, velho. Morto. Notou. Mais uma, mais uma na boca, na boca da rua aí. É bicho. Bicho. Vai cair. Banheiro. Vai, é banheiro? Vai, banheiro, banheiro vai. vai na calma, guys, respira. Tá, tá, um flash, ah. Cuidado, liga Não tem cos. Boa, pode bugar. É Boa, galera. Isso aí, Nossa, mano. Assim, mano. Tem uma galil minha, tá? No, na, na, na, na escada, Dudu. Na escada. Tô com saída, já. Eu tô indo com aço dele. Sapão, Sa sapão. Vamos, Sa Sa vamos. Sa Nossa, meu ver, né, velho? Veio um banheiro, um fundo. Vai, mais fundo um, um banheiro colado. Fundo. Fundo, Morto. Pode dar um na esquerda. Nada, fundo. fundo. Nada fundo liga. Nada, fair. Boa, outra. Reflash pro fundo. Tem um foguete no fundo. Foda-me. foda, -me. foda -me morto. Mais nada a fundo, guys. Eu laguei a B. O banheiro, o cara tava cego na frente do banheiro? Nice. Né? Tava muito. Okay. Aí. Estão deixando os dois. Três, dois, um banheiro. Vai ganhando. Boa job! Flick, Boa, balí, se se, banheiro, tá, tá, chamele. Chamele. se o Lixo, lixo, lixo, lixo, caiu! Lixo o banheiro. Dentro do banheiro, dentro do banheiro. Dentro do banheiro. Dentro do banheiro. Banheiro, banheiro rasgou. Ai, caramba. Cuidado, costas sua só. Ah, mais uma casa já já guys. Tô plantando. Tem um embaixo aqui no céu, tá? Tô no banco aqui, tá? Olá! Mais um lixo, lixo, lixo. Boa. Tá voltar, tá. Lixo é meu. Tem então, um flash é perfeito. Opa, a smoke do lixo é nice. meu. Nice! Boa, moleque! Quer alpa, okay? alguém? Calma aí. Um, dois, três. três. Eu vou descobrir é. sapão, tá guys? De mal morto. Boa. Tá do lixo. Vou plantar. Na base do CT, tá ligado? Quatro! Quatro. Smoke a lixo de novo? Banca alguém, vira pro guia, alguém. Mirava, Vira, flechou. Sai, sai. Sai, Caminhão, já. Mais um banca. lá. Eu vou operar um. Precato. Ah. Taca as costas. Costa aí. Um caminhão. Default. Bota assim. Boa. Boa. Meu não dá, dá. Bora. Eu fui matar logo o defuso porque não, não tinha defuso Não pode. Alguém apaga um botão? Eu apago, eu apago. No balão. Liga um. Liga. Tomou capa. Liga um. Dropou. Tá acelerando aqui. Os quatro tá aqui. Tá lixo, tá lixo. Olha aí, lixo. Morrou aqui, Alpha. Alguém errou Ele voltou tudo, cê pa. Banheiro aí pro é um fogo. É. Rua aí, aqui. Frente ao banheiro. Tá na rua ah. aqui comigo. Vou bagar na sua esquerda, tá? Bagar, bagar. Tá bagar tabelada. Boa do Liga, Pelo morto. Boa do Bora. pra B, velho? Bora. Vai ter um cara pro lixo. Cuidado o cara areia aí, velho. Que ele tá Pelo da corpo, é. cê. Né? Vou deixar você jogar, tá? Cê tá X1, hein? Que bom. Eu tô melhor do Liga, costa só. A bomba Tá só pra um costa, os lados. Tá, tá com saída aqui. E a W? Eu já upo com você, daqui a pouco a gente fica junto, tá? Tá. Fica pra direita, é, tá? pica pra esquerda. Vem, dois, três e. Nice! nice. Boa, boa, filho. boa. Boa, do